Quando você ouve a frase, você não terá uma vida cristã consistente se não planejar isso antes, o que te vem à mente? Que talvez isso é muito metódico e não tem nada a ver com o mover do espírito? É muito carnal? Ou algo parecido com isso? Talvez por tanta gente achar que o que é espiritual tem que ser exclusivamente espontâneo, sem controle, sem regras, pois afinal, é um mover de Deus. Talvez seja exatamente este o motivo que muita gente também não tem desenvolvido a maturidade espiritual. Porque são escravos do sentir de Deus no lugar das sensações. Muita gente acha que tem que ter um clima, um arrepio, uma atmosfera que envolve, que nos leva. Tá, isso é legal. Mas não é assim a semana toda, né? E sabe por quê? Porque para manter uma vida cristã consistente é 99% suor e 1% chip. Antes de continuar, quero te pedir uma oferta. Você nem vai pôr a mão no bolso, fica tranquilo. Eu preciso que você assine o canal e dê um like, para que o YouTube ofereça esse conteúdo para mais pessoas e com isso elas também possam ser abençoadas como você está sendo. Mas o mais importante é que enquanto você assiste esse vídeo até o final, você liste as pessoas que precisam ouvir também este conteúdo e daí compartilhar o link para elas. Obrigado por esta oferta para o canal e também esta oferta para os seus amigos. Vou te contar dois segredos. Quando Jesus diz para Nicodemos lá em João 3, que o Espírito Santo é como um vento, que você não é capaz de dizer para onde vai, nem de onde vem, ele não está dizendo que ele é desorganizado, sem noção, um tipo de hip. Ele está dizendo que ele é soberano. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem levado a sua vida espiritual meio que no improviso, esperando um avivamento que vai vir como um tsunami. Vindo nada, de repente. Bom, não foi assim no Pentecostes. Jesus mandou todo mundo esperar em Jerusalém. Outro segredo é que não existe vida espiritual equilibrada sem uma rotina de oração. E não existe rotina de oração sem planejamento. Se você é como eu e tantas outras pessoas, você também tem uma dificuldade em manter uma rotina de oração. E este é o vídeo que vai te ajudar a vencer essa barreira. Fica comigo até o final do vídeo. Eu quero orar com você sobre esse tempo. Eu disse aqui que a oração é um ato que exige planejamento. Isso quer dizer que você precisa preparar um lugar e tempo específico para isso. Pode ser até uma vez por semana. Melhor isso do que nada. Atenção. Isso não anula aquele momento que você tem com Deus no um deslocamento para o trabalho, para a faculdade ou enquanto você lava a louça. Bem que este momento já está ocupado pelos podcasts. O importante... É que você precisa ter em mente que para uma vida cristã consistente, você vai precisar dedicar um tempo em um lugar específico para orar. E isso é inegociável. Para te ajudar a compreender como isso é importante, você precisa aceitar que a oração tem uma teologia também. Ah, lá vem o Burja dizendo que tem que ter a teologia também de oração. Isso parece aquele pessoal que põe orégano em tudo. É, vai pôr teologia em tudo, Burja. Mas é saber por que você precisa conhecer a teologia de oração? Porque muita gente não consegue separar um lugar, um tempo, e ter um conhecimento mínimo sobre o que a Bíblia diz sobre oração. Porque muita gente também não sabe que oração não é algo que a gente faz é um lugar que a gente vai e se quiser saber quais são as três coisas que te impedem de ter uma rotina de oração é só olhar o vídeo que está no link desse card que aparece na tela aqui agora a oração não é algo que a gente faz é um lugar que a gente vai porque neste lugar é o encontro do céu e a terra Assim como no Jardim do Éden Onde Deus e a humanidade viviam juntos E se encontravam para conversar A oração se tornou o lugar deste encontro Vai ficar mais claro você precisa compreender o significado do tabernáculo na antiga aliança. Com a queda da humanidade, o pecado entrou de vez na história. Daí houve o rompimento da fusão entre o céu e a terra que tinham lá no Jardim do Éden. A forma que o senhor encontrou para resolver essa questão foi a de ordenar a Moisés que construísse um tabernáculo. No tabernáculo havia toda uma representação do que era o jardim, lugar onde o céu e a terra estavam juntos. O tabernáculo era um espaço que lembrava o jardim. Lá havia imagens de seres celestiais, pedras preciosas, etc e tal. É um lugar onde Deus estava. Este lugar era o Santo dos Santos. Era neste lugar, o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança. Esse era o lugar onde o sumo sacerdote ia uma vez ao ano se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Esse era o lugar onde o céu e a terra se uniam. Era um ato perigoso, porque a glória de Deus poderia destruir completamente qualquer um que se aproximasse dele. Porque neste lugar, onde o céu e a terra se uniam, a condição de pecadores nos impediam de estar ali. A nossa presença ali, sem algum rito de purificação, era impossível. Ah, eu tenho um e-book que ajuda a entender como isso funciona. É um estudo bíblico sobre o livro de Levítico, também está aí na descrição do nosso vídeo. Mas, Burja, se nós estamos na nova aliança... Como é que isso funciona agora? Agora, Cristo é este lugar. Vou te explicar melhor. No Evangelho de João, lemos que Deus se fez humano, e este humano era Jesus de Nazaré e veio habitar com a gente. Em outras palavras, Jesus Cristo se tornou o jardim, o templo, o lugar de encontro do céu e da terra. E nós podemos ir até este lugar porque ele se sacrificou por nós Esse sacrifício tornou possível o acesso ao trono do Pai, o Santo dos Santos A qualquer hora, por qualquer filho ou filha de Deus O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santo dos santos foi rasgado E agora o acesso está liberado Isso é formidável, não é mesmo? Sim Mas deixa eu ilustrar o quanto nós vacilamos com isso o quanto nós simplesmente desprezamos de lugar, porque não planejamos, porque a gente não pensa como fazer isso uma rotina diária. Antes de eu contar essa ilustração, se você ainda não assinou o canal, por favor assine e não deixe de ir anotando os nomes das pessoas que você vai compartilhar esse vídeo depois de orarmos juntos no final. Vamos lá, imagine só, você parou um tempo antes de dormir para orar já fazia tempo que você não fazia isso você tem uma grande dúvida ou um problema que precisa de uma resposta de Deus você começa a orar, de repente você percebe que o ambiente mudou há uma atmosfera diferente seu coração está enchendo-se de uma alegria fora do comum você já sentiu isso algumas vezes e sabe que há algo especial acontecendo você sabe que está num santo lugar no seu quarto, o céu e a terra se uniram. A presença de Deus é tão poderosa naquele lugar que você se emociona. Lágrimas de alegria correm do seu rosto. Você perde a noção do tempo, tá lindo demais, tá muito bom. Aí você expõe toda a sua angústia, ansiedade e medo diante do Senhor. Suas palavras saem com vida, com calor. Há um alívio que está brotando no seu coração. Você está recebendo muito unção, muito amor. Tudo começa a fazer sentido. Sua fé é fortalecida. Você se sente leve, livre e com forças renovadas. Então percebe que o Senhor vai te falar algo especial. Te dar uma orientação, uma ordem, um consolo e é então... Poxa, uma notificação do WhatsApp. E você olha para o celular e tudo acaba. Bate aquela frustração, né? Esse é o problema que pode ocorrer quando não se planeja um tempo de oração. Você planeja para que nada venha te distrair. É um momento na agenda que as pessoas ao seu redor precisam compreender que não é qualquer momento. Você não pode ser interrompido ou interrompida. Você precisa colocar uma placa de não perturbe, eu estou em oração. Planejamento é para que você obtenha amadurecimento da sua fé. O planejamento vai levar você a aprofundar-se no conhecimento de Deus. Sem planejamento você não será capaz de organizar uma rotina de oração. Vai por mim. Isso é 99% esforço e 1% só de worship. Grave isso. Não há rotina de oração se não houver planejamento. Esse é o vídeo que eu gostaria muito que você visse e revisse muitas vezes e indicasse também para muitas pessoas. Coloque aí no comentário qual é a sua maior dificuldade em ter esse tempo de oração. Vamos conversar a respeito. Como te prometi, vamos orar para que as barreiras que impedem você de manter uma rotina de oração sejam vencidas. Orar para que, se há algo que perturba o seu coração, isso seja resolvido agora em nome de Jesus. Senhor, em teu nome nós oramos por todos os nossos irmãos e irmãs. Por esse irmão ou por essa irmã que está assistindo esse vídeo agora. Eu coloco a vida dele, coloco a vida dela diante do Senhor. Eu coloco, Pai, acreditando que todos os empecilhos que estão nos impedindo de termos uma rotina de oração cairão por terra agora, em nome de Jesus. Este irmão, ou esta irmã, sairá deste local em que nós nos encontramos, tendo convicção de que é necessário planejar uma rotina de oração. Eu creio nisso, eu creio nisso, em nome de Jesus. E é no teu nome que nós oramos, Senhor. Amém, e amém. Amém, Deus te abençoe, e se o Senhor nos permitir, nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigado por ter dado Blake.